Muito boa tarde, bem-vindos aqui às conferências, e muito obrigado pelo convite. Então, venho partilhar convosco o contexto em que estas peças em exposição acontecem. Acontecem no contexto do meu da minha tese de mestrado, e o que é que a tese fala? Fala sobre analogias entre cerâmica e culinária. Isto porquê? Porque, como a maioria de vocês sabe, trabalho numa oficina já há mais de 10 anos, e dava por mim muitas vezes a associar uh, a ações que fazemos na culinária e muitas vezes até professores recorrem a ações e ferramentas e, e tudo mais para para às vezes fazer compreender determinados processos uh, que fazemos em cerâmica e, então achando curioso essas analogias uh, achei que era uma, uma boa uma boa temática para explorar um bocadinho mais aqui alguns exemplos dessas comparações curiosas tanto na cerâmica como na culinária, nós amassamos, pomos a mão na massa. Quando fazemos em cerâmica uma peça, desenformamos, assim como na culinária, também desenformamos um bolinho delicioso. Na cerâmica estendemos a massa com o rolo, na culinária também o fazemos. Na cerâmica fazemos todo o processo de modelar e arriscamos a na costura correr bem ou mal, há sempre aquele fato de surpresa, e na culinária também, uh, porque pode ser queimado, porque pode correr mal. <risos> uh, depois, uh, partilhando estas curiosidades com vocês e querendo perceber até que ponto é que estes pontos de contacto existiam, eu fiz um quadro de analogias entre as ferramentas e entre as técnicas que podiam ser semelhantes. Aqui estão alguns exemplos, existem muitas mais, eu fiz alguns e acho que ainda existiriam mais se eu me dedicasse mais a esse estudo. Aqui temos alguns exemplos, desde os pincéis, aos teques, até a maquinaria, como misturadora, balança, existem imensas ferramentas, quase que conseguiríamos fazer cerâmica numa cozinha. Depois fiz um levantamento, estas fotos não são minhas, foi uma pesquisa assim, um bocado exaustiva que fiz, tentei encontrar imagens que retratassem essas semelhanças também no processo, e todas elas são muito parecidas, se vocês virem. Ali naquele caso, a manga de pasteleiro, tanto, tanto há ceramistas que usam isso para decorar peças como decoramos o bolo. O facto de modelarmos a massa com as mãos, tanto na culinária como na cerâmica, isso acontece. Na cerâmica, quando construímos a lastra ou a rolo, usamos uma cola, no caso a cerâmica, que é feita a partir da própria pasta. Na culinária, às vezes, para colar um nhoque ou uma massa, também usamos uh, água, ovo, depende, também usamos alguma coisa para ligar. Uh, na cerâmica, aplicamos o desmoldante, neste caso, em particular, nas placas do forno, para que, para que as peças não agarrem, assim como, como aplicamos também numa forma para o bolo não agarrar. Uh, também temos uma taça e pomos todos os ingredientes em pó, é uma ação muito muito comum na cerâmica e na culinária. Pronto, isto são alguns exemplos também curiosos dessas semelhanças. Depois, querendo perceber um bocadinho mais a nível teórico se havia pessoas que já tinham pensado sobre este assunto, encontrei aqui alguns exemplos que partilho com vocês. Temos aqui o primeiro, que é Markson, que acredita que o momento do surgimento da cerâmica tem a ver com, no ato de cozinhar, os pré-históricos terem percebido que o barro que estava à volta revelava endurecer, então se calhar dava para fazer qualquer coisa com aquilo. Um, o Franco diz uma coisa também curiosa, que acha que com a invenção dos utensílios da pedra e do barro, que, que a culinária permitiu evoluir. -se, evoluir não, não sei se estou a tapar, eu estou a tapar aqui. Solto, pronto, peço desculpa. Uh, que permitiu evoluir na culinária propriamente dita, visto que no, na, um, Aquilo que se, que se conseguia usar para confeccionar os alimentos era só para os manter cozinhados de uma forma simples, conter líquidos ou manter alimentos sólidos em temperaturas constantes. Depois ele acha que com a fabricação destes artefactos, em barra e em pedra, os homens iniciaram a culinária propriamente dita, isto é, cozer os alimentos, condimentar, ou seja, permitiu-se chegar a outro patamar. Depois temos aqui o Wilson, que também acha que o facto de usarmos o barro para construir grelhas, e fermentar e destilar bebidas em recipientes grandes e usá-los também para torrar grãos, ou seja, os objetos cerâmicos foram evoluindo e o facto de conseguirmos construir determinadas formas e elas permitiram-nos conter os alimentos lá dentro, permitiu que a culinária também pudesse ir evoluindo. Outra coisa curiosa que o Wilson também diz, Uh, e que fortalece muito esta conexão entre cerâmica e culinária tem a ver com o facto de, até vocês próprios já devem ter experienciado isso que muitas vezes o barro, um, quando confeccionamos uma comida diretamente no barro a comida tem outro sabor. Toda a gente já comeu um belo do Bitoque que não é a mesma coisa quando comemos no, no no pratinho de barro e vem aquilo a ferver e tem um gosto específico do que se nos servirem num prato de porcelana, de faiança ou de greche. Um, depois, aqui temos um exemplo muito curioso, que funde muito estes dois universos, que é o Fish and Clay, que são dois, Pascal e Mia, que fazem um projeto muito engraçado, que é, fazem percursos pela passeios pela natureza, um grupo de pessoas vai passear numa serra, num espaço específico, e, e lá, eles para além de observarem a natureza, depois colhem elementos naturais e confeccionam uma refeição. E aqui é o exemplo de uma dessas refeições, que é um peixinho, que é envolvido em folhas e no fim é todo barrado com o barro colhido na naquele contexto e, e assim faz com que o peixe tenha o sabor de cerâmica e, e natureza. Depois, isto tudo resultou uh, no desenvolvimento de cinco projetos, eu aqui vou só falar em quatro, que são aqueles que estão aqui expostos, que porque o outro sai fora daqui do objetivo, que é falarmos em cerâmica, e o outro tem a ver com o alarinho-chocolate. Então, começo pelo primeiro: que o foco principal deste projeto é o vidrado. E o vidrado, sendo uma cobertura vítrea possuidora de cor e brilho, tentando encontrar estas características em matérias comestíveis que se assemelhassem ao vidrado que nós conhecemos na cerâmica. Esta imagem é muito representativa disso, por exemplo, ali temos um exemplo claro de como mergulhar uma peça no vidrado, temos esta camada brilhante que vamos conferir à peça. Aqui temos um exemplo que acontece na culinária, que é que criarmos uma cobertura que também lhe dá alguma vitrificação ou opacidade, depende de, se for um glacé é uma coisa bassa. Uma coisa se for uma pincelada de ovo já será um bocado mais brilhante e neste caso chocolate Uh, provavelmente pode ficar também bastante brilhante se o chocolate estiver temperado. Ou seja, existe aqui esta analogia entre tratar a superfície de um objeto. Aqui um objeto para comer, ali um objeto de cerâmica. Uh, para pôr esta ideia em prática, criei um, obje um objeto que tem duas variações no seu topo, uma como vocês veem aqui, parece uns pudinzinhos. Uh, em que uma, uma, o topo da peça é plano e no outro lado é côncavo o que permite que aquilo que se irá aplicar no seu topo que será a comida, uh, terá uma variação de tom ou seja, sempre que vocês veem ali uma variação de tom tem a ver com a forma do objeto e não com a quantidade de, de, de, de comida colocada sobre ele Aqui temos um, um, uma etapa que revela este processo de cobrir, ou seja, temos um pó que é diluído em água, que prepara uma solução e a peça chacotada é banhada e ficará com essa cobertura brilhante. O mesmo acontece na, na gelatina, que foi o elemento que eu escolhi para se assemelhar a esta ideia de vidrado, porque a gelatina é muito parecida com o vidrado, é brilhante, é transparente. Uh, e também uh, quase que a, que a concebemos da mesma forma convidado também temos um pó que diluímos em água e aplicamos sobre a peça e então aqui a peça depois está cozida, finalizada uh, é coberta no seu topo uh, com, com gelatina também experimentei, para além da gelatina, usar ah, desculpem, aqui é os exemplos aqui tem alguns, aqui tem outros podes andar para trás outra vez, desculpa depois aqui também experimentei explorar, explorar, fazer algumas texturas e ver como é que a transferência de gelatina podia tapar ou não essa, essa textura e também foi curioso reparar isso. E depois também experimentei o reboçado, que pelas mesmas razões tem este aspecto vítreo transparente, assemelhado a um vidrado, em que eu aqui nas peças coloquei um reboçado no topo das peças, levei ao forno e ele derreteu completamente e fez -me o mesmo que a gelatina fez. Uh, cobrindo toda a superfície da peça aqui a única razão que me fez uh, por uma questão de gestão de tempo foi parar um pouco porque o repessado é mais difícil de controlar uh, a gente faz, está tudo bem mas passados 5 minutos o, o repessado já estalou ou começa a derreter ele tem um ponto muito sensível na conservação uh, mas funciona muito bem e, e por um lado é muito curioso estar a pegar neste objeto e lambê-lo, é agradável é uma coisa agradável mais agradável até do que a gelatina, porque a gelatina, como tem alguma consistência, a gente tem de ir um bocado com os dentes, não é? Já tive pessoas a experimentar e acham curioso também. Pronto, são sensações diferentes de experimentar o objeto. Próximo. O segundo projeto tem o foco no enchimento por via líquida. Que é um processo de concessão de objetos, maciços ou ocos, abertos ou fechados, em que a matéria prima em estado líquida é vertida para um molde. Na etapa de construir o objeto de cerâmica, como vocês sabem, o Vitor também já falou, eu concebi uma taça, tirei o molde e criei este processo de reprodução da peça por enchimento, por via líquida e tendo o foco aí, ao reproduzir a peça, fiz com que, Conservando esse processo dela, depois retirei, retirei um elemento para poder reproduzir em comida, também com o processo de enchimento, o restauro desse, desse objeto. Uh, ou seja, a peça foi enchida, tirada, foi destruída uma das partes da peça, a peça foi cozida, foi vidrada e, a seguir, fiz uma confragem em acetato e com chocolate líquido preenchi aquela, aquela forma, ou seja, reforçando outra vez esta ideia do enchimento por via líquida, mas aqui no no caso da, da comida, do chocolate. Então, tendo essa confragem, preenchi com chocolate, que é um processo um bocadinho delicado e complicado, às vezes a coisa não flui assim tão bem, mas, mas faz. E outra coisa curiosa que este processo tem é que o acetato, como é tão polido, quando eu tiro a película de acetato, ele fica brilhante, como ao vidrado. Não sei se vocês ali observar não sei se ela ainda tem esse aspecto ou não, mas como o acetato é super polido, acaba por ser curioso reparar como, como o chocolate quase fica vidrado, parece que está vidrado, assim como a, como a peça cerâmica. E pronto, resultaram estes objetos e aqueles que estão ali. Há um ali que, que é feito em barro vermelho, estes são faiança, vidrada é transparente, brilhante. Aquela é um barro vermelho que não tem vidrado, porque também achei curioso criar esta dualidade que acontece um bocadinho em todos os objetos, que é, não, não, às vezes não se percebe bem, se aquilo é cerâmica, se, se não é, se é para comer ou não é. E então, naquele caso, achei curioso fazer uma peça em barro bar vermelho cozido a alta temperatura, que ganha aquela cor de chocolate e fazer criar esta dualidade, se aquilo também se come ou não. Aqui é a minha irmã a deliciar-se com ele. Depois, outra coisa que também fiz foi, para além de usar aquela técnica de restaurar a espessura, Coloquei a confragem só no exterior do objeto e preenchi com gelatina, que também ficou muito interessante. Uh, o objeto fica todo maciço e tem aqui uma zona que se vê. E também o fiz com, com pudim. Neste caso foi uma experiência que era uma peça muito grande. Eu pus muito pudim e ao desenformar aquilo caiu e eu também achei graça. <risos> então decidi partilhar com vocês a minha intenção era que aquilo ficasse certinho mas ao mesmo tempo, se ele cair um pouco mas não cair mesmo, pode também ser curioso uma pessoa estar a comer uma coisa que parece que está-se a destruir uh, depois o projeto 3 tem o foco na modelação manual sobre molde em que na cerâmica como a maioria de vocês sabe, temos o molde colocamos a, a pasta cerâmica sobre ele, para termos a forma e na comida às vezes também usamos, aqui neste caso temos uma taçazinha com uma massa que eu não sei o que será, se uma massa folhada, alguma coisa assim do género. Para conformar a peça cerâmica, o que é que eu fiz? Usei o, o gres, fiz pequenas bolinhas, construí modelos em gesso e com paciência, muita paciência, uh, pressionei as bolinhas umas sobre as outras e construí o objeto em cerâmica, que depois de seco foi cozido e vidrado transparente brilhante depois ter os objetos finalizados, porque fiz alguns em feença, com bolas maiores, em barro vermelho. Uh, fiz o mesmo processo, restaurando o interior da peça como se a tivesse a finalizar. E, no fim, resultaram estes objetos, como iguais a alguns que vocês têm ali, estes, estes têm estas cores porque levaram corantes, porque me acabei por divertir. Mas estas peças, a gente diverte-se, mas tem de gostar de repetir muitas vezes a mesma coisa. Porque, por exemplo, aquela peça ali, pequenina, amarelinha, Parece que é um estante hora e meia, duas horas, a ver a novela. Mas fazer interior é É. Ou seja, aquilo que tu vês por dentro, come-se. É bolacha? É. Se chegares ali e partis aquilo, come-se. É massa de bolacha, sim. Próximo. Então, o último projeto uh, tem o um foco na técnica decorativa Mishima, que é. É uma técnica decorativa uh, caracterizada pela escavação da peça cerâmica permitindo a aplicação de outra pasta diferente nas incisões da peça. Ou seja, a pasta ali num estado de cor, ou seja, ela está num processo de secagem mas ainda está, está durinha, mas ainda conseguimos cravar uma unha. Escavamos uma forma e se fizéssemos a peça toda em cerâmica, usámos uma pasta de outra cor, enchíamos aquela zona e ao raspar o excesso, a cor fica dentro daquela ranhoura. Então, eu tentei reproduzir esse processo, mas ligando outra vez a cerâmica e a culinária. Então, concebi objetos na roda de oleiro, alguns em porcelana, outros em barro vermelho, que foram escavados por dentro, alguns por dentro, outros por fora, depois já vos mostro. Depois, as peças foram igualmente cozidas, vidradas, e a seguir, neste caso, preenchias as com chocolate branco, com corante, Preenchi as bolinhas todas, depois raspei o excesso, assim como a técnica descreve. Um, podes passar? E criei alguns objetos. Uns eram contentores, outros eram objetos volumétricos. Na, na, na, nos objetos volumétricos, aqui não há nenhum, mas a ideia era que a pessoa pudesse ter até umas ferramentas e raspar aquelas zonas e comer. Como se estivesse a divertir, porque às vezes há coisas que a gente até raspa e dá gozo, não dá. Então, era explorar esse prazer de andar a raspar uma coisa e podermos comer esse elemento decorativo. Um, e depois os contentores. tinham um lado também muito curioso, que era poder conter um chá, um leite, uma bebida quente, e poder tingir essa bebida, ou dar-lhe sabor, com os elementos que, que estavam no preenchimento da, da, da forma. A seguir temos aqui o um exemplo, por exemplo, aqui era leite, e o leite começou a, a dissolver a cor, ou seja... A peça perde, perde uma parte da decoração com o um líquido, quase como se ela se desfizesse. Fosse um momento de... para relembrar porque não vai ser igual da próxima vez. Pronto, aqui é a minha irmã outra vez a deliciar-se. E é só. Obrigado. <risos>